Coloster R.E.G. vegetais, desde os tempos antigos, as pessoas comem plantas comestíveis que contêm essas substâncias. Os estróis vegetais, fitosteróis, estanóis, ajudam a manter o nível correto de colesterol no sangue. Estes são compostos que competem com o colesterol no sistema digestivo humano. Alcachofra comum, um exemplo vívido de como o alimento se torna remédio. Proteger o coração e os vasos sanguíneos, apoiar os rins, melhorar a digestão e combater o estresse oxidativo, Talvez os antigos curandeiros não conhecessem essas palavras. Eles também não usaram a palavra colesterol. Mas alcachofra para fins de saúde e para a normalização do colesterol, eles usaram. O resveratrol da notoide root é uma substância pela qual os cientistas há muito se interessam. Um efeito protetor nos vasos sanguíneos e no coração, suporte para alterações hormonais nas mulheres, essas são as propriedades bem conhecidas do resveratrol. O policosanol é uma substância muito interessante que pode influenciar positivamente o metabolismo do colesterol e seu nível no sangue. Nicotinato de inositol, duas substâncias valiosas em uma. O inositol, vitamina B8, é valioso por si só, especialmente por seu efeito no metabolismo de gorduras e carboidratos. O ácido nicotínico, nicotinato, também conhecido como vitamina B3, também conhecido como vitamina PP, é um importante regulador do tônus vascular e do metabolismo. Combinados em uma substância, o inositol e o ácido nicotínico ajudam você a obter ainda mais benefícios do produto solster, RH. Com que idade as pessoas devem iniciar o suporte preventivo do coração e dos vasos sanguíneos? Se estamos falando de proteção contra altos níveis de gorduras, ruins e colesterol, nunca é cedo demais para aprender sobre as possibilidades de prevenção. No terceiro milênio, a expectativa de vida humana deve aumentar. Isso significa que a segurança dos sistemas e órgãos de trabalho intensivo se tornará um fator determinante. No século XX, as pessoas que atingiam a idade de 75 anos eram consideradas como tendo entrado na idade em que a doença e a redução da atividade física eram a norma. Em nosso tempo, as pessoas que cruzaram o limiar dos 80 anos ainda podem ser ativas, curiosas e móveis. Essas oportunidades são fornecidas pela prevenção ativa e consciente. Quando é o momento certo para iniciá-lo? Provavelmente a idade em que uma pessoa pode entender porque vale a pena abandonar os maus hábitos e escolher alimentos saudáveis. Boa saúde, suprimento suficiente de força e energia... Capacidade de se mover ativamente, isso é possível em qualquer idade, se a prevenção ativa for iniciada em tempo hábil. Uma das áreas que ajudam a preservar o coração e os vasos sanguíneos é o efeito no metabolismo da gordura. Os produtos NSP-Loco e se afetam os níveis de gorduras e colesterol no sangue de várias maneiras. se ajuda a manter níveis normais. Colesterol e lipídios no sangue. Também ajuda a manter a saúde intestinal. Lóculo. O próprio nome deste produto é composto pelas palavras, reduz o colesterol. Há pouca fibra na dieta do homem moderno. É necessário para a prevenção da aterosclerose e estagnação nos intestinos, para desintoxicação e cura geral. Fontes de estróis vegetais, anticlostrol, não fazem parte da nossa dieta. É uma pena. Estas são plantas comestíveis e são muito úteis. A empresa NSP oferece uma melhoria de saúde multifacetada. Vários produtos NSP têm um efeito positivo no coração e nos vasos sanguíneos. Além dos já mencionados Loco e Fet também são lecitina, super omega 3 zambrosa, grepin, protetivo formula, alho e magnésio. E agora vamos olhar para o produto NSP Cholesterol, Reg, cuja composição foi criada especificamente para a prevenção de níveis elevados de colesterol. A composição do produto inclui uma folha de alcachofra comum. Este é um componente que tem um efeito positivo no colesterol, no peso corporal, bem como na saúde do fígado e de todo o trato digestivo. Cholesterol Reg contém vegetais que, quando consumidos em uma quantidade de pelo menos 0,8 gramas por dia, ajudam a manter os níveis adequados de colesterol. Cada cápsula contém 10 mg de resveratrol de raiz japonesa notoide, que é um antioxidante natural, protegendo contra os radicais livres. Com o consumo regular de chulster em combinação com uma dieta saudável e ritmo de vida, você pode influenciar os níveis de lipídios e colesterol, ruins, com benefícios para a saúde. Esteróis vegetais Ajuda a manter os níveis adequados de colesterol no sangue. O que são esteróis vegetais, fitostróis, estanóis? Estes são compostos que competem com o colesterol no sistema digestivo humano. Colesterol, como você sabe, obtemos dos alimentos. Nós também fazemos nosso próprio colesterol. Os esteróis vegetais competem tanto com o colesterol da dieta quanto com os produzidos no corpo. Os mecanismos de competição com o colesterol são os seguintes. A absorção dos esteróis no intestino é mais fácil e rápida do que a absorção do colesterol. Os estróis ocorrem em sistemas especiais de transporte, deslocando o colesterol de lá. Não pegue no transporte, esse transporte é chamado de micelas, o colesterol não é usado pelo organismo, ele se liga aos estróis que não são absorvidos no intestino e é excretado do corpo. Os estróis também afetam o nível do fígado, sob sua influência, a proporção de alterações de colesterol ruim e bom, o conteúdo de bom aumenta. Os cientistas que estudam o efeito dos estróis afirmam que quanto mais jovens são as pessoas, mais pronunciadas são na redução do risco de doença cardíaca coronária com uma diminuição dos níveis de colesterol no sangue. Os dados do grande estudo de Cort Laza, longitudinal aging study Amsterdam, realizado recentemente com a participação de 1.242 idosos com mais de 65 anos, são convincentes. Amostras aleatórias de pessoas dessa idade foram pesquisadas em três regiões da Holanda. Ao avaliar o risco relativo, Descobriu-se que o aumento de duas vezes na concentração de fitosterol no soro sanguíneo estava associado a uma redução de 22% no risco de doença cardíaca coronária. Folha de Alcachofra. Ajuda a manter os níveis ótimos de lipídios no sangue. Melhora a desintoxicação do corpo e a preservação de um fígado saudável. Promove o bom funcionamento do trato digestivo. Promove a perda de peso. Tradicionalmente usado para estimular a função renal. Antioxidante natural que protege as células dos radicais livres. Resveratrol de Notweed root. Antioxidante que protege as células dos radicais livres. Reduz os sintomas da menopausa. Policosanol é uma descoberta científica verdadeiramente revolucionária. A Comissão de Medicamentos da Associação Médica Alemã patrocinou um ensaio clínico, controlado por placebo, randomizado, duplo-cego, multicêntrico, do efeito hipoclustrolêmico dose dependente do policosanol em pacientes com hipercolesterolemia. Aqui está um link para esses estudos. Policosanol é de fato um dos grandes auxiliares naturais de saúde. Policosanol recebeu boas críticas em ensaios clínicos. Resultados encorajadores apenas confirmam a verdade há muito conhecida. Na natureza há algo útil e valioso para a preservação da saúde humana. A empresa NSP cultou os melhores, os mais eficazes, e combinou esses componentes nas combinações mais ideais. Isso nos permite usar os produtos botânicos de forma proativa com ainda mais confiança de que a prevenção é a escolha certa. Nicotinato de inositol Inositol, inositol, foi descoberto em 1848 pelo químico alemão Justus von Liebig. Inicialmente, esse componente foi subestimado. No século XIX, a medicina praticamente não lhe atribuiu um papel significativo. No entanto, já em 1928, os benefícios do inositol foram comprovados cientificamente e ficou conhecido como vitamina B8. Outros estudos confirmaram a importância do elemento para o funcionamento saudável de todos os sistemas orgânicos, mantendo os níveis normais de colesterol, o funcionamento do sistema nervoso e a saúde mental humana. É importante lembrar que cafeína, nicotina, álcool, sulfonamidas interrompem a síntese de inositol e causam sua deficiência no organismo. Além disso, os fatores negativos para a síntese e assimilação do inositol são desnutrição, sobrecarga calórica regular, más condições ambientais, estresse e uso de certos medicamentos. A deficiência de inositol também pode ser enfrentada por pessoas com várias doenças. Em risco estão as mulheres diagnosticadas com ovários policísticos pois com essa patologia a substância é excretada intensivamente do corpo. A combinação de inositol com ácido nicotínico, vitamina PP ou B3, em nicotinato de inositol permite colher ainda mais benefícios. O ácido nicotínico afeta o tónus vascular, melhora a microcirculação, ativa o metabolismo de carboidratos e nitrogênio, tem atividade hipolipeniante, reduz o colesterol total, lipoproteínas de baixa densidade, triglicerídeos e aumenta as lipoproteínas de alta densidade. Participa do metabolismo de gorduras, proteínas, aminoácidos, purinas, respiração decidual, glicogenólise e processos sintéticos. Vamos resumir. O produto Schulster, R&G contém defensores naturais e eficazes da sua saúde. A partir do nome do produto Schulster, REG fica claro quais objetivos foram traçados durante sua criação. Prevenção oportuna, suporte nutricional e prevenção do aumento dos níveis de lipídios e colesterol ruins. Comprovado há muito tempo, os componentes naturais, Eficazes e seguros de chulester, R&G são cultados em proporções que permitem revelar todo o potencial das fontes naturais de saúde. Ingredientes Folha de alcaxofra comum Esterois vegetais Nicotinato de nositol, Resveratrol de raiz de notuídeo japonês Policosanol Custer R&G para a sua saúde e longevidade